você sabe porque seu filho não te obedece porque ele não te entende essa foi fácil né é isso mesmo eu sei que esse é um assunto sério e que isso causa muitos transtornos e geram muitas brigas e discussões dentro de casa eu sei também que você chega cansado do trabalho e gostaria de chegar em casa e determinar alguma coisa e falar algo com seu filho e que ele entendesse isso de forma clara objetiva e que fizesse exatamente aquilo que você pediu para ele. Eu sei que você gostaria de falar só uma vez, sem gritos ou ameaças. E eu volto a fazer a mesma afirmação. O seu filho não te obedece, porque ele não te entende. Mas vamos lá. Meu nome é Leonardo Veloso, sou pai do Miguel, um apaixonado pela paternidade e autor do blog de Pai para Paz. É sério, eu entendo você. Se eu não fosse pai e tivesse já atendido dezenas de outros papais e mamães e visto como funciona essa relação entre pais e filhos, eu também pensaria, esse Léo tá ficando louco, como assim meu filho não me obedece, por que não me entende? E foi justamente por causa disso, para explicar e demonstrar como podemos sim adotar uma outra forma de comunicação, que eu fui chamado para dar algumas entrevistas na TV, nos jornais, em outros sites especializados, que a partir de uma comunicação clara e objetiva, seu filho sim vai te obedecer e vai fazer exatamente aquilo que você estabelecer para ele como limites. Vamos lá, vamos a um exemplo prático disso daí. Um casal que eu atendia, que você vai inclusive ver no treinamento, uma vez a gente trabalhou sobre a questão dos filhos deixarem o tênis jogado no meio da sala. Algo que eu já tinha é, realizado com o Miguel e já tinha visto e aplicado a técnica, visto o quanto ela é poderosa. E logo depois de mudar a forma de comunicação, de tanto insistir em falar o que ele não deveria fazer, os papais e mamães, ao aplicarem a técnica, perceberam que... Realmente, de um dia para o outro, ele começou a fazer exatamente o comportamento que eles gostariam. O tênis, eu cheguei em casa, a criança simplesmente tirava o tênis, a meia e jogava a meia na roupa suja e guardava o tênis lá dentro do seu armário. É incrível, pode parecer muito fora da realidade, mas é exatamente isso que você vai fazer a partir do momento que você aplicar a técnica também na sua casa. E essa história ela reflete bem o motivo de fazermos isso. A gente, nós somos treinados e repetimos um padrão que veio dos nossos pais. Sim, que era não faça isso, não faça aquilo, tudo por meio do medo, da ameaça, da imposição. E era sempre não isso, não aquilo, e a gente aprendeu dessa forma. Então fique tranquilo, a culpa também ela não é toda sua. A questão é que agora, você que tem essa responsabilidade, a responsabilidade de sobre educar seu filho ela é sua. E você não pode transferir isso para os seus pais ou até mesmo para os seus avós, repetindo o mesmo padrão de educação que eles tiveram com você. E essa é uma pergunta que eu te faço. Será que o seu filho merece receber esse mesmo padrão? Ou talvez você deva passar para ele o que é mais importante para você, que é a sua experiência. Além disso, ouvimos no dia a dia inúmeros comentários, inúmeras observações, e até sugestões de outros papais ou mamães que você deveria fazer assim, ou assado, ou que isso é desse jeito, tirando uma comparação totalmente sem fundamento entre uma casa, entre uma família, entre uma criança e outra. Sabendo que o ser humano é um só, é único, que ele tem as suas é, próprias experiências, que ele cria a sua própria realidade, e é com isso que você deve se preocupar ao conduzir a educação do seu filho. Ou seja, não adianta muita coisa ouvir todas essas opiniões, isso acaba mais atrapalhando do que ajudando, efetivamente. A questão é que quando você fala um não para o seu filho, o que efetivamente ele entende? Não faz isso ou não faz aquilo? É uma proibição. É algo que ele vai perceber que não deve fazer por algum motivo. Muitas vezes é por medo, por ameaça ou por imposição. E a partir do que nós vamos aplicando e fazendo isso no dia a dia, vão surgindo resultados que não são aqueles que gostaríamos. você gostaria que seu filho tivesse. E aí vão gerando várias e várias desculpas. A culpa é da sociedade, a culpa é desse mundo de hoje, a culpa é da tecnologia, é do tablet, é a pré-adolescência, é a adolescência. Até os pokémons muitas vezes são culpados disso tudo. E nós sabemos que não é bem assim, que ao estabelecermos uma comunicação assertiva e positiva com os nossos filhos, nós vamos ter, sim, uma relação de paz e harmonia, com muito amor e carinho. E é por isso que eu estou aqui, para que você possa aprender uma outra maneira de se comunicar com seu filho. Chega de mais desculpas, de que você sabe que está fazendo errado, e mas que não tem outra maneira. Já ouviram isso? ou são é uma famosa, eu já falei mil vezes, ele faz errado porque ele quer. Se você falou mil vezes a mesma coisa, você vai ter mil vezes o mesmo resultado. só vai ter um resultado diferente quando você se comunica de uma forma diferente quando você explica isso é entendido pelo seu filho de uma outra forma exatamente isso que a gente vai fazer juntos por meio desse curso tá e afinal o que que é esse curso esse é um curso que você vai fazer ele online onde você pode fazer na hora e na forma que você quiser a partir de vídeo e exercícios práticos e lá você vai aprender uma técnica que transforma o não faça em faça que é o início de um passo a passo que você vai começar a fazer a partir de agora, onde você vai aprender como se comunicar com seu filho de uma forma assertiva e clara, e como que isso vai mudar sim a sua relação com ele. E muitas vezes você ainda fica se perguntando, será que esse produto é para mim? Será que eu vou comprar isso e isso vai dar resultado? Tudo bem, vou te falar. Esse produto é para papais e mamães que estão preocupados e que já tentaram de tudo e que já não estão dando mais conta. É para mamães e papais que chegam cansados ou irritados em casa e já começam a gritar ou discutem com seus filhos quase todos os dias. A partir do momento que você começar a treinar e aplicar as técnicas está, estiver preparado para isso, você consegue ter uma resposta mais rápida e de forma mais assertiva. Este curso é justamente para isso, um passo a passo para pessoas que querem uma orientação e que já querem estar treinados para aquele momento de raiva e irritação tomarem uma outra atitude, falarem de um outro jeito com seus filhos tá se você ainda está em dúvida vou te falar Para quem que não é esse curso esse curso não é para papais que acreditam em manuais em fórmulas mágicas ou num jeito que eu vou fazer sempre assim e vai dar certo não isso você não vai encontrar aqui e nem para aqueles papais mamães que acreditam que o problema está na criança que ela está fazendo isso só para me irritar ou que você não sabe de onde que ela tirou isso isso você também não vai encontrar aqui aqui você vai ver que a partir do momento que você estabelecer uma outra forma de comunicação a partir da técnica que você vai aprender, você vai ter benefícios imediatos como eliminação do grito, da birra, do castigo. E uma e esse é apenas o primeiro passo para que você possa entender tudo isso. Você já viu no exemplo que nós demos de como o casal conseguiu superar isso no seu dia a dia na relação com seu filho. Bom, pessoal, vamos lá. E em relação ao preço, quanto que custa fazer esse curso? Imagina o quanto seria você falar algo, ou quando você fala algo para o seu filho e ele entende o que você está falando. A satisfação dele é enorme, não é? Se sente completamente realizado, reconhecido. O que ele quer fazer é justamente aquilo que você passou para ele. Ele se sente bem com isso, como qualquer outra pessoa. Quando é orientada e, faz a, e segue as instruções pelas quais ela recebeu a orientação. Todos nós nos sentimos muito felizes em atingir esses resultados e a partir daí você vai ver que vai ser é muito mais comum os risos e abraços do que brigas e discussões. E você deve estar pensando, e quanto vai custar isso? Geralmente essa técnica eu aplico ela em duas sessões de atendimento, sendo que cada sessão custa em torno de 250 reais, exatamente, seria em torno de 500 reais para aplicação dessa técnica. Só que eu percebi que na internet eu consigo atingir um número muito maior de papais e mamães. Que podem sim utilizar a técnica na relação com seus filhos. Por isso esse treinamento está custando R$ 127. Reais. Mas você que está fazendo ele aqui agora, além de tudo, você clicar e comprar ele nesse momento, você não vai pagar R$ 127. Reais. Você vai pagar R$ 67. Reais. Agora você voltou no começo da mensagem e falou: esse Léo realmente ficou maluco, né? Mas não, é isso mesmo. Você vai pagar R$ 67. Reais. Eu sei, não fiquei maluco, é algo que dá para fazer para que todos possam ter acesso e fazer esse treinamento. Eu sei que ele vale muito mais do que isso, por isso eu estou te falando para você comprar ele hoje. Eu não sei por quanto tempo eu vou poder manter esse preço, e em quanto tempo ele ainda vai ficar, esse treinamento ainda vai ficar disponível para você. E além de tudo, você ainda pode pagar em 7 vezes de R$10,55, ou no único pagamento à vista de R$67. É isso mesmo. Mesmo no valor dividido, você ainda tem um desconto. Tá, nossa, 67 reais e eu ainda posso dividir e mesmo assim ainda tem um desconto? Espera aí, ainda tem mais. Tem mais? É isso mesmo, ainda tem mais. Você ainda vai ganhar alguns bônus que valem muito. Dentro desses bônus, você vai ter, por exemplo, um e-book contando todos os conceitos e a técnica do, do treinamento. Para que você possa ler ele quando e onde você quiser. É isso aí. Além do e-book, você ainda vai ganhar uma videoaula falando de uma técnica poderosíssima onde a gente trabalha as nossas questões pessoais em relação aos pontos que podemos melhorar enquanto pai ou mãe. É aquilo o que nós gostaríamos de ser enquanto papai ou mamãe. Além disso, você ainda vai ganhar um vídeo de produtividade para pais e filhos feito pela Isa Tavares, que é um vídeo bem legal e traz bastante resultados de como podemos ser mais produtivos junto com os nossos filhos. E além de tudo, você vai ter um acompanhamento de 30 dias num grupo do WhatsApp com outros papais e mamães que estão falando e discutindo o mesmo tema que você. Com todas as dificuldades que cada um está passando e como ele está utilizando para superá la Mas tudo isso é por tempo limitado. Eu estou enfatizando isso para vocês, para que vocês possam fazer isso agora e para que possamos aproveitar isso juntos. Então, você tem duas opções. Ignorar tudo isso que eu falei e continuar no seu dia a dia de cansaço, irritação, e gritos, e birras e castigos. Ou clicar no botão aqui agora e fazer a compra desse treinamento enquanto ele ainda está disponível nesse preço. E aproveitar para acabar com todos esses comportamentos inadequados que você tem em casa. Eu tenho certeza da eficácia desse treinamento para papais e mamães. Porque ele funciona e funciona muito bem. Então clique aqui embaixo e adquira seu treinamento agora.